Ah, Thomas, à bocada, eu, és... eu, eu o Cole não era resistente. Já já percebi que ele é imune. Ok, então eu bueno. não tenho forma de fazer dano isto, não, esqueça. Não. Quer dizer, posso gastar <risos> spells, mas não, acho que não vou matar isto com dois não Magic Missiles. A gana lá de cima já saiu, que ela estava a atacar o Ryan. Aqui, tipo, já ponta Ah, puta. E o O que é que vê? Uma sala que tem uma fonte de pedra lá no meio, onde a água está a sair. E existem aqui, aos cantos, um, um, um género de umas esculturas. Parece quase tipo umas criaturas sem formas, muito semelhantes àquelas que vocês uh, mataram lá atrás. Tá, mas isso é a saída? Não. Ok, então quando explorarem isso, vocês é que têm de vir ter comigo. Despachem isso que eu estou a ouvir burros! Hurry up, okay. the clock is ticking. Esta Eu consigo de ver alguma coisa é de água, para não lá por dentro. Uh, não, isto parece só água parada e tipo, meio podre. Este vai subir para este lado. Parece aqui atrás da Jillian e do Prince. Vou fazer mais E vou atacar então por tá, potagem. E das 9 de dano. E a puta, a gente vamos morrer aqui todos, malta Tu esta que isto deram um one-shot ao outro e agora estão todos a sair dos buracos? Eu acho que está. Agora. Acho que a gente tem de fugir daqui, meu. Olha, se isto começar a dar fator, a única solução é sacrificar o Prince e a gente vazar, enquanto o Prince é que me Mas eu é que sou o Guys, listen up, I have a plan, mas não sei se vai funcionar. O Bruno vai fazer uma minor illusion e vai desenhar uma porta aqui. Uma porta ou uma merda, tipo uma barreira de pedras. Para ver se esta use deixa de querer vir por aqui. Sei lá, Carlitá, okay. isto se formou aqui mesmo. Tem de dar a volta. Ok, mas portanto ela acredita que aquilo. Agora é assim, imagina, faz uma é que ela acredita, mas era tipo um caracol e ela começa a tentar trepar, porque pá, assim que ela tocar naquilo, ela percebe na -me mesma que aquilo é uma ilusão. Não, então, como ela não tenta trepar paredes, não vai tentar passar por aí, Pronto. vai voltar ao sítio dela. Pronto, é assim, é. exato. E vocês ouvem na vossa cabeça? Alta, estão a ver para está tudo bem por aí? Tipo, oh golo, hoje estamos, estamos todos tremolados. Isto é só enganha por todo lado e queremos comer, oh my god, o que é que a gente pode fazer? Teoricamente, eu também sou uma e vejo que isso, é, mas tu és diferente. Olha, tu aqui, tipo, uma sala, isto tem é uma fonte. Não toques nessas estátuas que isto tem um aspectos esquisitos. É um okay. bocadinho de Tipo, sabes alguma saída? Porém, não há saída nessa sala. Isso é uma fonte, oh se calhar, God. consegue chegar ao fundo, ver lá se tipo, há lá alguma coisa ou assim. Por isso, também ouviu a conversa, não ouviu? Sim, do, do... tu queres sacrificá-lo. Não pá, isso era um assunto entre nós, tipo. <risos> <a> que <foi>? <risos> <risos> isso que eu não precisava de saber, não é? <risos> boa, acertou os vegetais, tá. dá doce, dá a criatura. Já sei, eu estou cá fora, ponho o cogumelo no cajado, o cajado vai lá dentro d'água de água e eu cá de fora consigo ver alguma coisa. É tudo muito turfo, parece te haver lá dentro três ou quatro coisinhas a brilhar. Opa, que se foda, é. vou lá dentro buscar aquilo. Tu, tipo, vês moedas de silver e algumas moedas de gold? Isso. Uh, vês o filme, já de alguns objetos dourados. Uh, oh, uma arma, um dentro de uma dagger, e dois frasquinhos. Ok, eu sei que isso está por fora. Mas tipo, nota a escala mais coisas. Ah, então é o Black Pudding aqui do meio, pode-se mover para a ah, esquerda. Para a esquerda okay. Vou fazer os dois ataques e tenho de qualquer forma, direito ao sneak attack, porque está o inimigo lá perto, certo? certo? Boa, tu acertas os dois ataques. Já não estou aqui a ver a uso, pois não? Lá no sítio dela. não, não. Ok, então nesse caso vou cancelar aquela Minor Illusion e volto para aqui e vou fazer outra Minor Illusion. mais Ponto. uma parede aqui. Ok, o Prince vai atacar. E dá mais 6 pontos Eu vou tentar sacar mais qualquer coisa dentro da de água. Tu consegues tirar tudo que está no fundo? 2 yeah. potions, 3 bracelets, 50 de gold, não é? Não é 45. Sim, é exatamente 50. 50. O bandeira com uma aranhinha no carro. Boa, boa, boa. O gajo, tipo, anda para baixo, olha aqui para a Mine Elusion do David e a criatura vê esta merda. Não, menos 1 um é crítico com menos três, está-se bem. E para tipo, <risos> por cima, pronto, ele pensa, ok, isto dá-me aqui, Portanto, eles devem ter ido para cima. Eu vou atacar com Short Sword e seguir com Bom Tanner. 7 pontos de dano. O Brian vai fazer um spell, tal, Magic Missile. Vocês veem okay. assim, 3 raizinhos canininhos a sair do Brian. O Prince vai acabar com o raios. Acerta os 2 ataques com a tua fé toda. E dás-lhe 13 pontos de dano. Vou chapar para a 4ª staff do porcinho. Tal. Yes. Ok, acertas. 6 pontos de dano. E faço uma patada, tal, vou nos okay. atingir. Vocês veem o corvo levantar voo e assim com a pata, tipo, Puxa! e finalmente isto desfaz-se. e Quando vocês chegam aqui à ponta, vem tipo, o resto dos ossos do dragão. não oh malta! É então, meu, como é que é a a que aí? aqui dois novos, meu, só vou tudo <risos> lá Ela assim, <a> tinha. É <risos> pá, eu não sei se há isso ainda, vejam, chequem. Ah, já, tempo, é assim, temos já vimos os outros sítios todos. Portanto. A yeah, gente é. é. estamos aqui soterrados com este banana. Ou... Se calhar, temos que ir para um estará... a Jillian, À ah, é é medida que vai entrando aí, ele diz assim, falta. Isto a água está bem mais acima do que estava há bocado quando eu tive. Isto está a subir. Então, tu não vês ver uma coisa e vês que a água está a vir de umas cracks grandes que existem no teto. Eu sei. Assim, então desviem-se que eu vou sprintar. E vocês veem, o cara já está suéto, o cara. E tenho... passar por uma daquelas cracks de 10 feet no teto, voltar a entrar a água, e passar um bocado, vocês ao meu lado dizem, malta, penso que isto consegue ir ter aqui um destes túneis de onde vocês viram. Normalmente, eu já vi que os meus colegas são todos meio retardados, eles não gostam de conversar nem nada. Mas temos que ser porque, não parece que despertou em mim uma curiosidade que eu não tinha. Ah. E aí há vinte atrás, eventualmente? Ah, malta, há 20 descansos atrás, assumindo que este gajo descansa uma vez por dia, como nós, é mais ou menos quando começámos a ter que fucking what, meu? O que é que se está a passar nesta dimensão? Só uma coisa, onde ficar com, os, com estas coisas que o draw aqui que, que tinha, que este aqui. Hum, já já fiz boa! Sim, Vocês sim. Que, que o gajo larga o mais. O e umas moedas de um pouco para o chão. Eu também vou para a superfície e vou ver o que é que há. É. Olha, boa. Estás a ver? Ainda é vai boa.